Bom dia a todos. No dia 14 de março de 2022, às 8 horas da manhã, eu dou início à banca de defesa de tese de mestrado do programa de pós-graduação em bioética da aluna Mariane Ferreira Barbosa Eméric, cujo título é Reflexões sobre o acesso de grandes queimados ao transplante de pele na perspectiva bioética. A banca é composta por mim, Cátia Torres Batista, eu sou doutora em bioética pela Universidade de Brasília, pela professora Eliane Maria Fleury Seidel, doutora e professora do programa de bioética do, de bio, do, da Universidade de Brasília, pela professora doutora Luz Marina Afonso Dutra, que é nossa convidada, membro externo do Hospital Regional da Asa Norte, e pelo professor Natan Monsores de Sá, que é o suplente. É, Mariane terá é, 50 minutos para apresentação e a banca depois fará as arguições. É, pode iniciar, Mariane. Bom dia, eu vou colocar a apresentação em moto dela cheia, então vou perder a visão aqui de vocês, tá bom? Só um minutinho. Aqui. Bom, como a professora, como a doutora Katia Torres, já já bem apresentou, né, eu faço parte do programa de pós-graduação de bioética da Universidade de Brasília, e eu tenho a honra de apresentar para vocês a minha dissertação, intitulada Reflexões sobre o acesso de grandes queimados ao transplante de pele na perspectiva bioética, e também tive a honra de ter é, como orientadora, né, a doutora Kátia Torres é, Batista. Primeiramente, eu queria dedicar essa, essa dissertação aos pacientes que sofrem com graves e complexas queimaduras, bem como as famílias de doadores de órgãos, né, pela belíssima escolha de modificar o que seria um ponto final em inúmeros vírgulas na histórias de outros pacientes. Eu dedico, eu agradeço esse trabalho, né? primeiramente a Deus, o qual sou grata pelo dom da vida, e como diz o salmista, a ti me entreguei desde o meu nascimento, Desde, desde o vento de minha mãe, tu és o meu Deus. A minha família, o meu amado esposo, Sandro Espírito Lamerique, aos meus filhos, Murilo e Benício, a minha mãe, ao meu pai, já em memória, foi muito difícil iniciar esse mestrado, depois de perdê-lo, né? E obrigada toda a minha família pela rede de apoio, por ser meu porto seguro, minha calmaria, meu chá de erva doce. A minha querida orientadora, a professora doutora Kátia Torres, é, por ser luz no meu caminho, um exemplo de orientadora, é, pela compreensão, pela paciência, e ficará eternizada cada calma, você consegue, faremos juntos. Ao meu querido professor Vonei Garrafa, e a todos os professores do programa de bioética, que me ensinaram sobre a verdadeira bioética, com tanta paixão e tanta convicção. Gratidão à Central Nacional de Transplantes, que me abriu os olhos para a questão do transplante de pele, e é a equipe que eu faço parte, e eles me ajudaram de todas as formas possíveis, né, para que eu pudesse assistir todas as aulas, tá? E também ao Centro de Tratamento de Queimaduras, o Agarram, o qual deixei o meu coração. Bom, o Ministério da Saúde, ele é responsável por oferecer condições para proteção, recuperação da saúde da população, Reduzindo, assim, as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando também a vigilância de saúde, possibilitando, assim, uma maior qualidade, um maior conforto brasileiro, né? Entre essas áreas, né, nós temos a área de atenção básica, a área de média e alta complexidade, e nós encontramos o Centro de Tratamento de Queimaduras e o Sistema Nacional de Transplantes na atenção de média e alta complexidade, tá? o Brasil ele é referência mundial na área de transplante e ele possui o maior sistema público de transplantes do mundo e ainda é o segundo maior transplantador do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Então, hoje, cerca de 96%, 96 de todos os nossos procedimentos são financiados pelo Sistema Único de Saúde, tá? Deixa eu só passar. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ocorrem cerca de um milhão de queimaduras por ano E destas, cerca de 100 mil necessitarão de internação, né, de atendimento a nível hospitalar E ainda segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, as queimaduras estão associadas com as altas taxas De morbimortalidade, mortalidade, limitação funcional, desfiguração e o estigma social também Além disso, os procedimentos de alta e média complexidade de média e alta complexidade requerem altos níveis de investimentos né? financeiros, instituição com a infraestrutura adequada, uma equipe multiprofissional especializada e que atenda todas as novas tecno... atenta às novas tecnologias né? E observa-se também que o Brasil, ele conta com uma ampla rede de regulamentação em relação ao transplante de órgão, o que é essencial para o atendimento de pacientes com graves queimaduras, tá? Antes de adentrar na queimadura, nós precisamos entender o que seria a pele, né? Há mais de 150 anos, a pele ela foi descrita por Vichow somente como um envoltório de função, de revestimento de... Proteção de órgãos mais complexos. Né? Com o passar dos anos e com o avanço das tecnologias, os pesquisadores perceberam que a pele ela é muito mais que um simples revestimento. Ela faz parte de um sistema complexo e muito bem elaborado. E por ser um órgão, né, um, um tecido muito dinâmico, ela responde às modificações, tanto externas quanto internas. Então, hoje, a pele ela é vista, sim, como um véu que reveste todo o corpo, porém, ela fornece o controle hemodinâmico, o metabolismo energético, o sistema sensorial, o equilíbrio hidroeletrolítico e ainda também se apresenta como a nossa primeira linha de defesa contra os agentes agressores. Além destas funções, a cor da pele, a textura, as dobras, as marcas dessa pele ela fornece a identificação de cada indivíduo, ela mostra, ela relata a história de cada indivíduo. Então, didaticamente, né, a pele ela é dividida em três, em três camadas. A epiderme, né, que tem uma, uma função é, de é responsável pela impermeabilidade capilar e produção de queratina. A derme, que é responsável pela regulação térmica, suporte nutricional, elasticidade e resistência, e nós temos aqui a camada mais profunda, que é a hipoderme, que é responsável aí de agir como um isolante térmico e também responsável por manter a nossa reserva energética e ainda proteger contra os traumas, né? Pincelada aí o que seria a pele, nós conseguimos agora entrar no que, é, no que seria a queimadura, né? A queimadura ela pode ser entendida como um trauma, uma injúria, né? Um ataque a essa pele de grau variável, é, a depender do seu agente causal, a extensão, a profundidade da pele, e pode gerar sérios prejuízos, né, resultando em alterações metabólicas, fisiológicas, imunológicas e hormonais. Além disso, elas contribuem significativamente para o aumento dos índices de mortalidade e de invalidez, e resulta em pelo menos 265 mil mortes por ano, tá? e ainda cursam como uma das principais causas de danos de vida ajustados à deficiência. Aqui nós estamos falando sobre as sequelas dessas queimaduras né? em países de baixa e média renda. A queimadura ela pode ser classificada quanto à sua etiologia, a extensão da superfície corporal queimada, né, e a profundidade dessa pele. Em relação à etiologia, a gente fala o agente causal, que resumidamente a gente pode é... Colocar em três grupos, né? Que é a lesão térmica, que é por escaldamento, chama direto, ou um objeto superaquecido, né? Uma superfície superaquecida. A lesão elétrica, né? Que é definida com a passagem da corrente elétrica, tanto de baixa a alta voltagem, com ponto de entrada e outro de saída. E a lesão química e radioativa, né? Em relação à extensão da superfície corporal queimada. Ah, é válido ressaltar que existe o cálculo para essa superfície corporal queimada, para a gente chegar no percentual de superfície corporal queimada, porém somente as queimaduras de segundo grau e de terceiro grau entrarão para, para esse cálculo, tá bom? Existem dois métodos conhecidos e muito utilizados que... Primeiro é o método de Lander Braud, ele é muito considerado, porque ele tem uma avaliação muito apurada, ele leva, ele analisa né, as proporções do corpo em relação à idade, então ele é muito utilizado para crianças, tá? E a gente tem aí a regra do 9 de Wallace, onde cada segmento do corpo recebe aí uma pontuação de nove pontos, acrescido de 1% de genitália. E períneo, totalizando aí 100% da superfície corporal queimada. Em relação à profundidade, existe a queimadura por primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau, ela não causa nenhuma alteração hemodinâmica, é aquela queimadura solar, tá bom? Logo a epiderme se desprende e a pele volta a ser o mais normal possível. Nós temos a queimadura de segundo grau, que pode ser... É superficial ou profunda, tá bom? Igual a imagem B, a gente tem uma queimadura de segundo grau aqui, superficial, onde a gente tem uma pele, uma queimadura, né? Uma lesão mais rosada, mais úmida, extremamente ainda é, dolorosa, né? Aqui na, na imagem C, a gente visualiza a queimadura de segundo grau profunda, né? É uma lesão mais branca, tá? Mais seca. E aqui já pode ter um acometimento das terminações nervosas. E nós temos a queimadura de terceiro grau, onde há uma totalidade da pele acometida bem como seus anexos e as terminações nervosas. O tecido ele é um tecido mármore, meio coráceo, que a gente fala, né? E o paciente já não sente mais tanta dor. Então, o objetivo principal da queimadura né, é retirar, é debridar esse tecido que foi lesionado de forma precoce, né? seguida de uma cobertura imediata dessa ferida, né? O padrão ouro na queimadura é a alta enxertia, ou seja, retirar do próprio doador para cobrir essa ferida. Porém, em pacientes grandes queimados, a gente tem aí uma falta, né, de área doadora, porque a superfície corporal queimada é muito grande. Então, nesses casos, a gente tem alternativas de curativos biológicos substitutos, né? Entre os vários curativos biológicos, a gente tem a pele é lógica, né? a gente tem um transplante de pele. Bom, aqui a gente tem um exemplo né, de queimaduras graves e complexas, aqui você percebe uma queimadura de terceiro grau, foi debridado essa, toda essa área né, e realizado aqui a alum enxertia, né, promovendo aí tentando melhorar o equilíbrio hidroeletrolítico e a estabilização é, hemodinâmica do paciente. Outro caso aqui é uma criança né, com a superfície corporal de 65% queimada. A gente não conseguiria né, área é, para é, fazer uma auto-enxertia, retirar a uma pele para cobrir toda essa área que foi queimada. Então, aqui também seria necessário um halo um enxerto, né? Em relação à classificação dos enxertos, né é, existem todos esses, porém, nós vamos nos atentar aqui no que a gente chama de homo enxerto, ou alo enxerto, ou alógeno né? Que são entre indivíduos da mesma espécie, porém geneticamente distintos a uma rejeição pode acontecer. É, é aqui a gente tá falando de doadores, tá? Doadores de pele. Bom, então. Depois que a gente entendeu que a queimadura e a necessidade desse paciente de cobrir essa ferida, a gente também começou a pensar como que é a situação né, é, do atendimento do paciente queimado em todos os estados do Brasil. E chegamos à seguinte conclusão, o número de leito ele é insuficiente para a demanda, uma vez que 1 milhão que existe um milhão de queimaduras por ano e de, destes né, precisam 100, 100 mil precisam de um atendimento a nível hospitalar, então não há leitos suficientes para esta demanda. Nem todas as unidades de queimaduras que existem, elas obedecem o que é estabelecido nas normatizações vigentes, né? Como, por exemplo, é, as unidades, elas devem ser isoladas do hospital, ou se for necessário que seja dentro do hospital, ela tem que funcionar como uma unidade isolada e autônoma, Tá? Há um déficit de recurso humano, de pessoas especializadas e capacitadas, né? Eu posso dar um exemplo o Hospital Regional da Asa Norte, por exemplo. É uma equipe extremamente comprometida, extremamente experiente, mas em relação à especialização, né? Hoje o Brasil, ele só conta com sete enfermeiros queimadólogos. E eu faço a honra de, é, de fazer, eu tenho a honra de fazer parte, né? Desses sete queimadólogos, enfermeiros, tá? A maioria dos serviços apresenta um déficit de equipamento muito grande, né? O paciente queimado, ele demanda de um banho específico, nesse banho existe banheira, é, de imersão ou tipo morgane, o um suporte anestésico, que eles são anestesiados durante o banho, salas de curativos adequados, centros cirúrgicos, sala de recuperação pós-anestésica. Então, é, é, são muitos equipamentos e a gente sabe que nem todo hospital tem tudo disponível para atender um paciente queimado. A equipe multidisciplinar ela precisa de cursos de reciclagem e treinamento prático né? e também existe a falta de equidade na distribuição desse serviço né? para a população brasileira tais como a distribuição dos é, dos bancos de tecidos, tá? Então, entendendo a complexidade do paciente queimado e a necessidade de cobrir essa ferida, é, nós começamos a pensar em relação ao transplante, né? O transplante de órgãos, ele é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, né, sólido, coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim, ou tecido, né? Aí a gente fala de osso, pele, córnea, valvas de uma pessoa que está doente, que é o receptor, para um outro órgão ou tecido normal proveniente de um doador, tá? Esse doador, ele pode ser vivo ou pode ser falecido. Porém, no transpo... Na... em relação à pele, nós vamos nos atentar ao doador falecido, tá? Porque os bancos de pele no Brasil... Eles não fazem captação em doador vivo. E o que seria então esse doador falecido, né? É, seria o doador catavérico, né? A pessoa em morte encefálica para os órgãos sólidos e é, para a pele no nosso caso, né? Tanto o doador em morte encefálica quanto em parada cardíaca, né? Após a autorização da família para a remoção desses órgãos. A, o Brasil, ele conta com uma legislação né, é, da, proveniente, assim, para que seja estabelecida uma melhoria no processo de doação, né? E aí, no ano de 1997, foi, promulga, foi promulgada a lei do transplante, que é a lei é, 434, desculpa, que dispõe sobre a retirada de órgãos no Brasil, né? É importante ressaltar que essa lei 9.434, no seu escopo original, ela abraçava a ideia de doação presumida. Ou seja, se não constasse no documento de identificação do, doador, é, do indivíduo que ele era doador, os seus órgãos poderiam ser retirados para doação, tá bom? É, após a constatação da morte encefálica Isso gerou uma grande comoção da população Grande questionamento Então entendendo né, a polêmica em, em volta ali da doação presumida No ano de 2001 é, foi divulgada a lei 10.211 Que modificava né, esse critério Então conferia o direito da família Escolher, é, optar pela doação dos órgãos ou não do seu ente querido e aí, em 2017, com o decreto 9.175, foram incluídos nessa autorização os parceiros, né, os companheiros desses doadores. No ano de 2009, o Ministério publicou, o Ministério da Saúde publicou a portaria 2.600, né, que aprovou o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante e que mais tarde, no ano de 2007, foi revogado pela portaria de consolidação número 4. Bom, então, para que haja ah, o transplante, tanto o transplante de órgãos sólidos quanto o de pele, é, é necessário que se tenha uma rede, né? Uma rede bem estruturada. Então, hoje nós temos aqui a coordenação geral do Sistema Nacional de Transplante, né? A uma central nacional de transplante e nós vamos nos atentar também aqui, ó, para os bancos de tecidos, que tem no Brasil 61 bancos de tecido. Entenda que quando eu falo banco de tecido, eu me refiro a pele, osso, cartilagem, tendão, córneas, válvulas, não somente o banco de pele, tá? Então, aqui eu trouxe para a gente conseguir pensar um pouquinho a respeito é, do banco de pele em si, né? Além da legislação, é, referente à doação de órgãos, né? O, a, o banco de pele, ele também obedece a normatização da Anvisa, né? A RDC número 55 de 2015 que dispõe sobre as boas práticas é, para o uso de, de, de tecidos, né? E nessa RDC tem todo é, tem todo o escopo tudo que é necessário para que se tenha um banco de pele, né? A estrutura desse banco de pele a equipe desse banco, desse banco de pele, como que deve Ser armazenada essa pele, como que é a solicitação, o transporte dessa pele, né? Então, nós observamos aqui que existe um controle muito rigoroso, né? Tanto um controle é, biológico, técnico e burocrático para que se tenha o banco de pele, tá? Bom, é, em relação à remoção de pele, eu resolvi trazer essas imagens, porque eu acho que ainda há um paradigma muito grande a ser quebrado em relação à doação de pele, no quesito que as pessoas entendem que o doador ele fica deformado, né? É, sendo que, na verdade, é retirado uma lâmina muito fina, né? Numa espessura aí de 0,8 a 1 milímetro, mais ou menos, assim, de pele. Então, ele pega parte da epiderme é, ele pega a epiderme e a parte da derme papilar é muito fina então não há um prejuízo assim é, não há um prejuízo grande para o doador né mas mesmo assim cabe à equipe de captação né recompor esse doador de forma condigna para ser entregue o corpo para a família tá é, aqui estão em dois momentos né que que existe o ato cirúrgico, o paciente em ventral, em decúbito dorsal, e há os locais, as regiões certas a serem retiradas essa pele. Tá? Bom, então entendendo ah, o paciente queimado, entendendo que há uma terapêutica já que é uma terapêutica eficaz para o tratamento do paciente queimado, que é a enxertia, né? É, nós resolvemos trazer para conversar conosco com esse trabalho né, a bioética né, e os desafios dos trabalho dos problemas de agravos da saúde. Então, entendendo que a bioética ela é uma ferramenta importante para a inclusão, para a equidade, para a universalidade, ah, para o combate da violência em todos, em todos os níveis, o compartilhamento de bens, entendendo que ela se refere à, produção, à proteção da vida humana, bem como animal e o meio ambiente, a, a gente trouxe a bioética para esse trabalho, né? Então, nós, nós sabemos que a bioética, ela teve a sua fase inicial ali em 1971, com Potter, que, foi, é, que, que abraçava a ideia, né? que a bioética seria uma ponte entre dois elementos para que se alcançasse a sabedoria, né? Então seria o conhecimento biológico e os valores humanos, né? A gente sabe que a fase de consolidação é, da bioética né, foi com o principalismo de Bishop Schildes em 1979, né? com a publicação dos princípios do livro da o livro intitulado Princípios da Ética Biomédica, né, e ali já dispunha sobre seus, os quatro princípios, né, que é o respeito pela autonomia, a não-maleficência, a beneficência, e a justiça, né. Então a bioética ela foi se difundindo, né, e acabou que foi tendo aí é, o seu escopo original modificado, né. Porém é, houve duras críticas a esse principialismo, né, e negar Rafa, por exemplo, coloca aí que a bioética principalista aplicada ao estritocenso da realidade, ela não pode e não é eficaz para ter um impacto positivo nas sociedades que foram excluídas, né? Então, pensando, né... É e refletindo e tentando encontrar alternativas para resolver questões bioéticas que surgiram no contexto de desigualdade aqui do hemisfério sul, né? Especialmente na América Latina, surgiu a bioética de intervenção, né? Que nos foi apresentada aí é, no 6 Congresso Mundial de Bioética pelo nosso querido professor Vonei Rafa, né? Então, a bioética de intervenção, ela tem uma concepção utilitarista e consequencialista, né? Ela prioriza que as políticas e tomadas de decisão privilegiam o maior número de pessoas durante o maior espaço de tempo é, e que resulte nas melhores consequências né e ela ainda tem seu escopo as situações persistentes e emergentes no neste trabalho né as situações emergentes nós poderemos aqui falar sobre a doação e o transplante de pele e no quesito das situações persistentes existe aqui a equidade a universalidade, né, a alocação e a distribuição, bem como o controle dos recursos econômicos na área da saúde. No ano de 2005, o mundo, né, a Unesco conheceu, concedeu ao mundo a Declaração Universal de Direitos Humanos da Unesco, né, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da, UE, da Unesco. É, e a ideia, o escopo, né, a, a declaração, ela trouxe ali é, as ideias que já estavam sendo amadurecidas aqui na América Latina, né? no mundo, especialmente aqui na América Latina é, E ela incorporou a sua agenda as questões sociais, questões de saúde, questões ambientais Que antes foram esquecidas, relegadas ou mitigadas pelo imperialismo vindo do sul, né? que a realidade é muito diferente então, ela é composta aí por 28 artigos, no, é, um destaque aqui para o artigo 3, que refere-se à dignidade humana, o quarto, que se refere a benefício e dano, o quinto, a autonomia. O oitavo, respeito pela vulnerabilidade humana, o décimo, a igualdade, o décimo primeiro, a não discriminação e não estigmatização e o décimo quinto aí, o compartilhamento de bens, né? É importante ressaltar que a declaração, ela não, ela não oferece um poder de lei, tá? Mas sim, um, é um valor normativo que não é obrigatório, ele é um guia para aqueles países que estão em fase de, de criação de leis, né? Então, entendendo a bioética, é, que envolve toda. A, que tem todo esse referencial também, junto aí com direitos humanos, nós trouxemos para conversar os direitos humanos do paciente, né? Entendendo que tanto a bioética quanto o referencial é, dos direitos humanos dos pacientes, eles objetivam o, o, o mesmo, eles têm o mesmo alvo, né? possuem o mesmo alvo, que é a manutenção da dignidade humana, bem como a proteção de valores éticos associados aos grupos vulneráveis né? é, em relação à sua saúde. Então, o direito humano do, paci é, do paciente, ele se estabelece a partir do momento que o indivíduo se encontra sobre cuidados de saúde. E assim, ele se baseia no cuidado que é pautado também na vontade e na preferência do paciente, né? Superando aquele modelo paternalista que somente o médico é detentor de todo o conhecimento e não leva em consideração a, a opinião, as necessidades do paciente, né? Então, é um modelo que transcende o conceito de dignidade, respeito e compaixão. Ah, então, existe esse diálogo entre os direitos humanos e as vítimas de queimaduras quando, por exemplo, o paciente portador de sequela de queimadura ou o paciente queimado, é, ele enfrenta uma desigualdade, por exemplo, quando ele não tem acesso à saúde ou quando ele tem esse acesso limitado, não tem um acesso aos serviços que poderiam aumentar a sua sobrevida e reduzir as sequelas, é, não tem acesso aos serviços de centro de qualidade. Esse paciente, ele tem a sua dignidade roubada, né? É, por exemplo, quando ele sofre abuso, discriminação é, em relação ao serviço e ao acesso à saúde, né? Ele tem a sua autonomia limitada quando a quando tem essa aproximação do paternalismo. Então, a ideia é que se promovam habilidades, que desenvolvam o exercício da autonomia desse paciente independente da presença de contextos adversos, que é aí a ideia da autonomia como promoção e autonomia relacional. Tá? A, a bioética ainda, né, como eu disse anteriormente, lá de Bicho Pichiros, ela já tinha o seu quarto princípio, a justiça. Né? Porém, como... É percebeu se essa insuficiência, houve também uma mudança em relação ao conceito de justiça, né? Então passamos a verificar a justiça como uma justiça distributiva, que significa ali uma distribuição justa, equitativa e apropriada na sociedade, né? E quando a gente fala em saúde, o princípio de justiça ele se estabelece como uma condição fundamental para que se tenha a equidade, e no SUS, a equidade ela é evidenciada, ela é um princípio do SUS. né? Então, é... ela é evidenciada no atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades, ou seja, oferece mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidado. Temos ainda também a solidariedade, que tem aí uma definição como valor social criada a partir da consciência de uma comunidade de interesses e, portanto, um humanitário em si só. Então, o objetivo desse estudo era avaliar os conflitos éticos no processo de doação de pele para o transplante, né? E os entraves para solicitação e disponibilização à luz da bioética. E os específicos eram levantar a situação dessas vítimas de queimaduras no Brasil, bem como os estabelecimentos, os bancos de peles que estão autorizados para o recebimento dessa pele, né? E a produção é, dessa pele. Analisar a dimensão do acesso de grandes queimados ao transplante de pele é, a partir da casuística levantada pelos centros. Identificar e analisar os dilemas e princípios éticos que estão sendo mitigados nessa problemática de acesso de grandes queimados ao transplante de pele na perspectiva da bioética. Tá? Esse estudo é, trata-se de um estudo retrospectivo com delineamento qualitativo de pesquisa documental e bibliográfica, tá? Para pesquisa documental, procurou-se domínios de acesso públicos, né? Publicados pelo Ministério da Saúde, né? Sistema Nacional de Transplante, Sociedade Brasileira de Queimaduras, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, tabelas estatísticas, jornais, revistas, documentos oficiais, relatórios e até mesmo apresentações e transmissões ao vivo de congresso. A pesquisa bibliográfica narrativa, ela foi norteada pelas seguintes palavras, queimadura, grande queimado, transplante de pele halógena, banco de pele, bioética de intervenção e princípio de justiça. E essas palavras, elas foram investigadas nos dados, é nos bases de dados do Cielo e na Biblioteca Virtual de Saúde. E os critérios tiveram uma seleção arbitrária, conforme os descritores na língua inglês, português e espanhol somente. Não necessitou de submissão ao comitê de ética, uma vez que são dados secundários de acesso público e restrito. Então, aqui nós adentramos agora nos resultados, né? É, chegamos a, o estudo chegou aqui à conclusão que só existem quatro bancos de pele para todo o território nacional, onde 100 mil pacientes precisam de internação, de atendimento a nível hospitalar. É, ficam em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. É, Porto Alegre, Banco de Tecido da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, Curitiba, Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, é, São Paulo, Banco de Tecido e Instituto Central dos Hospitais das Clínicas da USP e, e Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. É válido ressaltar que todos os dados que, que nós trouxemos é, são dados até 2020, é, porque quando a gente fez a nosso, o nosso levantamento de dados, né, é, não constava ainda os dados de 2021 atualizados, tá bom? Então, nós observamos aqui a evolução do número de doadores efetivos de pele obtidos pelos bancos de pele entre os anos de 2011 a 2020. Conseguimos observar que no ano de 2014 houve 104 doadores efetivos de pele, tá? Foi o pico aqui entre esses anos e a partir de 2014 houve um decréscimo importante e a curva começou a subir novamente em 2019, porém com a chegada da pandemia aqui em 2020 já houve essa queda novamente da curva, tá? Aqui tem a evolução da quantidade da pele disponibilizada para o uso pelos bancos de pele nos anos de 2011 a 2020. Observa-se aqui que a quantidade de pele do ano de 2019 foi cerca de 116.340 centímetros quadrados de pele. Aqui é em relação à quantidade de pele obtida, desqualificada, encaminhada para esterilização e disponibilizada para o uso pelos bancos de pele. Então aqui no total a gente é, teve é, a pele disponibilizada para o uso terapêutico cerca de 116.340 centímetros quadrados e a pele transplantada cerca de 122.382. E aí às vezes pode ficar o questionamento. Como que a pele transplantada excede o que foi disponibilizado? A pele ela pode ficar armazenada por dois anos no banco de pele. Então, foi isso que aconteceu. É, essa pele que excedeu era uma pele que já estava no estoque é, referente aos anos anteriores. Tá? Aqui nós temos o número de doadores vivos e falecidos criados, desqualificados e cujo tecido foi obtido no banco de pele em 2019. Observa-se que o doador vivo, no nosso caso aqui do banco de pele, ele é zerado, porque, como eu falei anteriormente, não é realizada a captação em doador vivo. Nós tivemos um total aí de 445 doadores falecidos, sendo desqualificados 365, e um total aí de tecido obtido é de 80 doadores. Aqui a gente tem a distribuição dos tecidos né, de, é, por região. Observa-se aqui que a gente só teve um total de três doadores aqui e que são em lugares que existe o banco de pele, a região sudeste e a região sul do Brasil. Nesse gráfico a gente já começa aqui a avaliar os impactos da COVID nesse atendimento do paciente queimado em relação ao doador de pele. Tá? É, sabe-se que a COVID-19 é uma doença infecciosa, né, que foi dada como pandemia aí no dia 11 de março de 2020, e por conta disso a Anvisa desencadeou uma série de, de ações com vistas ao enfrentamento dessa pandemia. Então, juntamente... Com o Sistema Nacional, com a coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes, é, surgiu aí algum, algumas notas técnicas que diziam respeito ao uso terapêutico desses tecidos, né? É, entre eles, por exemplo, a nota técnica 25 e suas atualizações, até chegar aí a diretriz para atenção especializada no contexto da pandemia 19, que relata aí, é, a necessidade né, de um RT-PCR para cov 2 negativado, realizado aí até 24 horas antes da captação. Nós observamos nesse gráfico que houve uma queda aqui né, de 51% do número de doadores falecidos, né, se a gente é, comparar com o mesmo período aqui de 2019. Nesse gráfico a gente avalia a quantidade de pele em centímetro transplantada no período de 2019 a 2020 e aí observa-se aí um aumento né, de 16% na quantidade da estimativa da pele transplantada, que é exatamente aquela questão da pele estocada, tá bom? A gente teve menos doador, mas já tinha uma pele estocada. Aqui, a gente consegue avaliar um, um gráfico do banco de tecido, disponibilizado pelo banco de tecido da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, né? que fala aqui a distribuição dos tecidos para as regiões brasileiras. E nós percebemos aqui a desigualdade dessa distribuição em relação a todo o Brasil. Observa-se que o norte, nordeste, e centro-oeste, eles estão sendo privados dessa, dessa pele, né? Então, a pesquisa bibliográfica com os termos queimaduras e bioética, ela é muito escassa. Nós encontramos somente quatro artigos que no final não diziam respeito à queimadura e bioética de forma é, simultânea e por esse motivo eles foram excluídos para nossa análise. análise. Com os termos bioethics and burners, é, pesquisados na base de dados do PubMed, nós identificamos aí 49 artigos nos últimos 10 anos, e foram selecionados apenas seis artigos. Os demais foram excluídos porque apresentavam apenas aspectos clínicos e epidemiológicos da queimadura. Quando nós ampliamos a busca para os descritores de bioethics em transplants na base de dados do PubMed, nós encontramos aqui 802 artigos. Porém, só foram selecionados cinco artigos, porque todos os outros artigos diziam respeito a aspectos clínicos, médicos, cirúrgicos e não se enquadravam na nossa pesquisa. Dentro os cinco artigos, nós conseguimos evidenciar alguns dilemas éticos que estão envolvidos, né, que estão envolvidos no transplante, a escassez de doação de ovos o mercado humano, desigualdade no atendimento, é, aumento da demanda, diagnóstico de morte, lista de espera. E quando nós ampliamos ainda, quando nós usamos os escritores Skin Bank, foram encontrados 433 publicações nos últimos cinco anos e foram incluídos no nosso artigo 19 artigos e os demais foram excluídos porque estavam relacionados a outros substitutos cutâneos e quais seriam, então, aí os pontos fortes e né, as limitações desse estudo, né? Ah, uma limitação potencial desse estudo é o fato de ser um estudo transversal de revisão narrativa da literatura. Então, observou-se um baixo número de artigos sobre o tema bioética e queimadura. Então, é necessário estudos futuros e seria muito interessante para que a gente pudesse ampliar a abrangência quanto aos recursos econômicos que estão empregados no atendimento e no tratamento de pacientes vítimas de queimaduras e na instalação do banco de pele, né? É necessário que os gastos em saúde sejam definidos e regulados e levado também em consideração a situação econômica do país, né? sobretudo a atual, em função das despesas médicas que estão atreladas ao tratamento é, das complicações do COVID. Porém, nós entendemos que da mesma forma que é necessário que haja um recurso para a COVID-19, também é necessário que se tenha um recurso para os pacientes queimados, para a população queimada, uma vez que também é uma situação de risco. Ah, em nossa discussão, nós trazemos então aqui um dilema moral, que é uma situação na qual um agente ou um profissional de saúde ou gestor, ele é moralmente obrigado a seguir um curso de ação A ou um curso de ação B e ele não pode seguir é, ambos, os, ah, ambos os cursos, né? Então, nesse contexto, realizar a ação A implica em não fazer a B ou vice-versa e significa, então, privar o paciente queimado, independente da sua faixa etária, gênero, situação de risco de morte, é, superfície corporal queimada, a profundidade dessa queimadura, significa privar esse paciente de uma terapêutica eficaz e padrão ouro, que já existe no Brasil, porém é inacessível a toda a população brasileira. Então, o, o nosso o, o estudo né, ele apontou falhas do Estado brasileiro na assistência universal frente ao número de vítimas de queimaduras que são indivíduos jovens em sua maioria e aí apontou também a necessidade de aumentar esse investimento em saúde pública e aumentar também, ampliar a distribuição do transplante de pele, né? ampliar a questão de banco de pele. E para essa discussão nós usamos a bioética, entendendo que ela é uma ferramenta né, para realizar essa análise e reflexão crítica na situação dos pacientes que são vítimas de queimadura. né? É, quanto ao acesso ao atendimento e a promoção da equidade em saúde. A bioética de intervenção, então, ela acrescentou a esse trabalho o seu enfoque social e coletivo, né? Possibilitando encontrarmos argumentos para que se compreenda o, e, é, o enfrentamento dos desafios no atendimento às pessoas vítimas de queimaduras, né? Há uma terapêutica que é disponibilizada, porém ela não contempla a maioria da população brasileira, limitando assim o acesso de muitos pacientes vítimas de queimadura a um tratamento adequado. Resgatamos ainda a concepção de saúde como um direito humano que deve ser garantido pelo, pelo Estado através de um sistema de saúde público gratuito, universal e com uma distribuição equitativa a todos os brasileiros. Então, estando cientes né, da situação dessa população e das leis e das ferramentas bioéticas, foi possível traçar um perfil de necessidade e alternativas éticas que podem ampliar aí o escopo de ação de gestores de saúde, profissionais de saúde, pesquisadores, bem como os pacientes também. Né? E ainda trouxemos aí a conscientização de que problemas bioéticos persistentes como é o caso do acesso equitativo à saúde, são de plano de decisão e dimensão nacional e internacional, aí de acordo com a Declaração Universal de Bioéticas e Direitos Humanos. Exige, então, uma intervenção imediata na alocação de recursos, né? dada a gravidade da situação do paciente queimado. Nós precisamos defender os direitos de um grupo, de uma população vulnerável vulnerável, né? Bem como também os dilemas éticos que estão envolvidos. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, enquanto não houver a ampliação da rede de bancos de pele, não haverá equidade no atendimento dos pacientes queimados. E eu finalizo aqui a apresentação com um, um, um trecho, né, da... da do Plínio José Cavalcante, do Dr. Plínio José Cavalcante, que diz uma sociedade que, alme que almeja ser justa e igualitária não pode prescindir de um sistema de saúde que respeite a dignidade humana e que promova a qualidade de vida de seus cidadãos. Logo, um sistema de saúde que limite ou dificulte o acesso aos cuidados de saúde não pode ser considerado eficiente e muito menos justo. Obrigada. Parabéns, Mariane. Obrigada por cumprir o tempo, né? Eu vou convidar primeiro a professora Luz Marina e depois a professora Eliane. A professora tem 30 minutos para fazer as intervenções, o máximo, e a Mariane vai dar as respostas, depois a professora Eliane, e no final eu vou fazer as minhas observações. Bom dia, Mariane. Está me ouvindo? Bom dia, Luz, Tô sim. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite de estar nessa banca, estou muito, muito feliz. E parabenizar a professora Kátia também, que é orientadora, não? Eu acho que. Professora Kátia, a gente espera, sim, não? Está ok. Está movendo, para professora Liane, agora? Sim, Obrigada. sim, Está então, eh, para começar, tava falando da para a ministra Mariana, a professora Cátia, tá? que estou muito feliz de estar participando nessa banca. Eh, eu conheço um pouco a história da Mariana, que ela formou, né? ela começou lá na residência, eu tive o ser coordenadora dela, e eu conheço como uma pessoa muito, sim, muito dedicada, muito perseverante. Então, isso, sim, eh, foi por isso que eu acho que vale, fiquei muito empolgada mesmo para estar aqui nessa banca. Então, assim, quanto ao trabalho, Mariana? em si, ele é um trabalho muito relevante, porque toda vez que assim nós temos pacientes queimados, como você já sabe, você trabalha, você é um especialista nessa área, mas, infelizmente, os trabalhos realmente que tem no Brasil e no mundo são escassos. Isso a gente sabe. que é, São poucos, não tem tantos trabalhos publicados, porque muitas vezes a acessibilidade tá banco de informação, de conhecer essa área, ela é muito limitada também, porque são poucos profissionais especialistas, como você muito bem colocou. E isso é uma, uma problemática que eu acredito que, do ponto de vista bioético, ela se encaixa muito, muito bem. Eu realmente assim eu acho que nesse sentido, a escolha desse trabalho, eu tenho certeza que poderá contribuir bastante com a literatura, principalmente no Brasil. Bem, quanto ao trabalho, você muito bem abordou, começou pelo Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que tem suas limitações, de ponto de vista de, de bioética, de acessibilidade, porém, apesar de grandes problemas de gestão, que a gente sabe muito bem que tem, porque eu sou do Sistema Único, eu trabalho na Secretaria de Saúde, a gente sabe muito bem a problemática que tem, ainda é o melhor que a gente tem um privilégio que a gente tem esse sistema único de saúde, já que o Brasil, é, apesar de suas grandes diferenças tá, é, socioeconômicas, culturais, enfim, que a gente já sabe, ter o sistema de saúde cara, permite, de certa forma, apesar de sua limitação de acessibilidade, é, ser público, tá, que a pessoa não precisa pagar. Então, a gente precisa refletir também que a gente sabe de suas limitações, mas que é o melhor que a gente tem. e Eu tenho certeza que, depois da publicação da Constituição de 88, realmente se tem melhorado muito a, vamos falar assim, a morte e mortalidade, porque a gente sabe as limitações socioeconômicas da maioria da população brasileira. Bem... É, outra coisa que eu achei muito bom, essa abordagem que você fez, essa descrição da legislação, tanto da Constituição como da, da descrição, eu achei excelente, Maria Mariana, foi importantíssimo Importantíssimo mesmo para poder chegar no contexto e reflexão violento que você fez. Bem, quanto a... É, a tua descrição está excelente, como falei para você. Porém, eu senti falta de uma reflexão um pouco mais profunda, sabe? Quando essa problemática você trouxe, quando, do ponto de vista de bioético, você tem epistemológica também, sabe? Esse descritivamente está excelente, acho que não faltou nada. Mas eu acho, Mariana, que do ponto de vista da reflexão, ela é muito mais, porque, por exemplo, desde, por exemplo, a gente sabe que o paciente é queimado, pelas dados epidemiológicos que a gente tem, é aquela pessoa mais vulnerável, começando pela pessoa. Pessoas de baixa renda, pessoas muitas vezes analfabeta, pessoas que não têm o eh, um mínimo conhecimento de, por exemplo, de utilização do álcool, tanto é que a maioria são por explosões, enfim. Então, a gente sabe que essa população ela já é um pouco mais vulnerável. Paciente queimado, geralmente, tem um paciente que tem uma limitação socioeconômica, educacional, e isso é importante colocar Que de começar De lá da, da, da epidemiologia Da área social E da vulnerabilidade social mesmo tá? Para depois chegar Nesse outro patamar que você está chegando Uma reflexão nesse sentido né? Outra coisa importante Que eu acho que você poderia colocar tá? Seria também Eu falo porque eu fui do Ministério da Saúde E eu sei que muitas vezes O banco de dados, eles estão subnotificados A gente sabe disso eu trabalhei, e esses dados, a maioria, também, que é uma limitação para a gente ter... Eh, Essas de dados, muitas vezes, têm subnotificação. Por quê? Porque a informação é difícil chegar na ponta de lá para o Ministério da Saúde. Tem prazo para colocar, às vezes a pessoa não consegue comprar os prazos, às vezes o médico, muitas vezes, tá, eh, a equipe, às vezes, pode classificar mal, vamos falar de assim, classificar, não de forma adequada, subnotificar um caso. Então, ao tempo que demora essa informação chegar, a gente sabe dessa notificação e é importante que você, em algum momento do seu trabalho, você faça essa reflexão, essa discussão sobre isso também, certo? Então, assim, para chegar depois a um patamar maior, como você muito bem explicou. Bem, outra limitação, como você muito bem falou, e isso eu gostei, que você falou essa essa equipe é super, super especializada. Não, a gente sabe que não é fácil. Tecnologia, quando tem tecnologia, vamos assim, um pouco mais complexa, aí começa realmente outro dilema bioético que a gente fala sobre a acessibilidade. Tá? Essa distribuição, esses centros de queimados estão tá em locais, é, poucos locais distribuídos no país, e provavelmente no Nordeste, os pacientes precisariam mais de um banco de queimado mais perto, justamente por essa classe, por essa situação socioeconômica não tem que realmente provavelmente aumenta muito a mortalidade dos pacientes, tá? Você falou muito bem da vulnerabilidade, não? É, é, é Psicológica, física, estima social, excelente, muito bem, a gente sabe, não? E é, um pouquinho aqui. Bem. Quanto aos, aos gráficos, eu encontrei alguma dificuldade sabe? É, por exemplo, assim, na página 82, parece que está incompleto, mas tudo bem, depois você verifica, tá bom? E eu queria também falar, Mariana, sobre aquelas palavras-chave que você procurou. Eu procurei alguma e eu não encontrei dentro dos, dos desses que do mexem, que são aquelas palavras, eu não encontrei, por exemplo. Bioética tem, não? A parte que você colocou é, transplante, não tem essa palavra no, no dentro do mês do 10 não tem transplante. Então assim, isso pode Skin Bank também eu não encontrei, eu procurei no Dex, não encontrei essas palavras. A única que encontrei foi bioética e que que Mas as outras eu não encontrei. E isso, às vezes, faz o quê? que às vezes, a gente desvia uma pesquisa, por exemplo, para você procurar no PubMed. Você procurou no PubMed, excelente banco de dados, a gente sabe que é top mesmo, mas você colocou que a tu, sua busca era em português, espanhol inglês, e inglês. Lá, somente, tem inglês. tá Então, assim, esse delineamento, essa palavra-chave é fundamental porque o trabalho também tem essa busca de literatura. Entendeu? Então, assim... É e o fato de não ter encontrado pode ser que você encontre mais artigos e você não tiver acesso a eles. entendeu? Porque eu acho que isso é que você me responde, tá bom? Porque como você colocou, você escolheu seu público, o motivo, porque tem outras bases muito boas também para procurar, não? Bem, então depois você verifica essas chaves, essas palavras-chave que eu acho que é interessante. E quanto à tua a tua conclusão, então, porque eu me esqueci de alguma coisa. Tá. E também, por exemplo, você apresentou muito bem, eh, comparando, não, né, o número de doadores da pele de 2019, 2021, tive alguns fatos também que tiveram quedas, foi quedas. esse pelo Covid, como você falou, mas tem outros momentos que eu acredito que, ter, aí que seria interessante você fazer essa reflexão, Mariana. Por que vai ter caído na, no decorado do tempo? Não foi só pelo Covid. Não tá? Tem outros motivos. Então, refletir em cima desses resultados, quais seriam os fatores que influenciaram na diminuição, de, por exemplo, de doação da pele? Quais? Então, assim, como você está falando a parte da bioética, é fundamental. Não só desse não só refletir. Tá? Que vai um trabalho mais do mais empoderado, principalmente para a professora é de bioética, uma área que eu, eu o professor Bandei foi meu professor quando fiz meu mestrado lá na Ciência de Saúde e a gente sabe o quanto ele, ele é referência no Brasil, no mundo, né? Então ele sempre falava para a gente da necessidade, cada dado só refletido assim, nesse contexto. Assim. Bem, é... outra coisa é, você falou na conclusão, Mariana, é, sobre que você identificou as necessidades. Eu acho que você identificou a problemática, mas a necessidade, é, eu acho que é um pouquinho maior essa palavra, sabe? A necessidade de saber você, por exemplo, no meu entendimento, é identificar o número de bancos, de, de transplante, de pele que seria necessário no Brasil para atingir a população X, locais X. Entendeu? Então você identificou o quê? Você identificou, fez uma ótima descrição, maravilhosa, completíssima. Só que tem algumas coisas que ainda você não consegue colocar a conclusão, porque isso seria outro trabalho, na verdade. Isso seria outro trabalho. Tá? Então, assim, são alguns termos, mas assim, que eu acho que podiam ser revistos, com a professora Kátia, não a luz. E você tem um conhecimento enorme, Mariana, de queimados. Acho que é enorme, fantástico. Eu acho que só precisa refletir um pouquinho mais do ponto de vista biológico e lógica, tá? Eu acho que vai enriquecer muito mais, muito mais. É, e a parte tua de, de descritiva está excelente, super completa. É, eu só sugiro para você é, fazer essa reflexão um pouquinho mais profunda e processar é, nos bancos de dados é, com as palavras-chave que pode até mudar esse panorama no sistema. Mas, assim, essas são as minhas sugestões. Continuo te parabenizando por esse trabalho, esse esforço, com vontade. E, como eu estava te falando, conheço você, o quanto você luta agora, o quanto você é dedicada. E não somente isso não, Mariana, eu sou uma enfermeira que luta pelo que você acredita, porque eu te conheço. Eu sou assim, isso me, me identificou também. A gente, às vezes, se dispõe, a gente causa confusão, enfim, mas coloca que a gente acredita em você, é das minhas tá bom? Parabéns, Martina B, parabéns para a professora Cátia, é um trabalho fantástico, eu vou só, assim, a minha sugestão também mais, uma reflexão que maior, começando desde a parte da atenção primária, da população, para chegar lá, tá na distribuição de como deveria ser feito esses, aonde seria localizado o manto de uma associação, uma reflexão maior, fortalecer a política pública, que são responsáveis pelo governo, é, então, assim, eu acho que só uma reflexão maior em cima deles, para ficar um ponto chave. Muito obrigada. Você quer responder agora, Mariana, ou depois? Fica Mariana, Mariane, agora? Acho. Obrigada, doutora Luz Marina. É, eu vou, eu já anotei aqui todas as, as sugestões, né, eu acredito realmente que são benéficas para o trabalho, né, e são muito bem aceitas, tá? É, em relação ah, ao questionamento que, que a senhora levantou em relação o porquê que tem caído, né? Que não é só a pandemia, né? Ah, um dos fatores também dessa, dessa, desse número de doação ter caído é, é o estigma ainda que se tem em relação ao doar a pele, né? É, como eu disse, as pessoas elas não entendem, elas pensam que vão ficar um pedaço, vai faltar um pedaço é, do, do seu ente querido, né? Isso, então, dificulta muito. Na hora da entrevista familiar, nem sempre é abordado da forma que deveria ser e explicado a, que é uma pele muito fininha que se retira. E isso acaba que, que impossibilita, né? A família, na sua maioria, pode doar o rim o pulmão, o coração, mas a pele que conta a história, que, que é o que que identifica, né, o, o a pessoa e, e o ente querido, eles não não aceitam, né? exatamente porque a publicação né a divulgação dessa doação de pele ela é inexistente né então as pessoas pensam que vai retirar a pele do que você pele do, da do rosto das mãos sendo que na verdade são de lugares que ficam extremamente escondidos e que não tem essa deformidade do paciente né então isso também é um dos motivos que tem essa essa queda né de de, de gráfico mesmo, né? Em relação a, aos gráficos é, Eu realmente, é, depois que eu li várias e várias vezes Eu também percebi que teve essa dificuldade Teve também algum, algumas questões de números que estavam errados Tipo gráfico 1, gráfico 3, né? Que eu também já comecei a corrigir aqui, tá? E eu agradeço muito Em relação às palavras-chave então, as palavras-chave realmente foram lançadas E assim, a gente... É... Tinha encontrado, mas eu vou olhar novamente, cada uma separadamente, para a gente conseguir aí tentar mitigar ao máximo essa essa dúvida, tá bom? Muito então, obrigada. Mariana, em base no que você me falou, você vê que você já fez uma reflexão sobre a importância da educação em saúde, que a população, eu mesma não sabia. Então, assim a importância da educação em saúde para a população, para sensibilizar essa população, para... Entender a importância de doação de, de, de, Da pele, das presenças Familiares, enfim, assim que falei Então, na uma ótima resposta que você aqui Para mim agora. e isso que eu gostaria Que você colocasse no seu trabalho, porque está muito rico, sem dúvida nenhuma, tá? Mas não tira o brilho do trabalho Parabéns. Obrigada Obrigada é, Professor Eliane Bom Bom dia, de novo. Quero começar agradecendo o convite para participar da banca, da Mariane, agradecendo a Kátia e a Mariane, é uma satisfação enorme poder contribuir com o seu trabalho, Mariane. É, gostei muito também, assim, é um tema extremamente relevante. Eu aprendi horrores, porque não, não é um um assunto, sou da área da saúde, eu sou psicóloga que atua em saúde, mas essa temática, né, uma temática nova para mim, está é muito completo, né, como a professora Luz Marina falou, em termos dessa descrição, tanto de questões ligadas à, à, à pele, né, a pele em si, queimaduras, e, e a questão do transplante, focando mais aí depois no transplante de pele. né e aí eu queria até falar um pouco disso. É, é, é, a gente sabe menos. Eu, eu fico até, eu como pessoa, como cidadã, né, como pessoa da área da saúde, quando vem transplante, a gente pensa muito em rim coração, em, é, enfim, órgãos, né, outros, mas a gente não pensa muito em pele. É incrível, é verdade. Eu acho que o seu trabalho ele traz né, muita informação tem poucas referências, você mesmo falou, e eu acho que, enfim. Então, é, o tema é altamente relevante, deve contribuir muito com a literatura né, brasileira sobre isso e, claro, no plano internacional pode contribuir muito. Mas vamos lá, deixa eu aqui contribuir, então, com vocês. Eu estou olhando o trabalho aqui na outra tela do outro computador, por isso que às vezes eu vou ficar um pouco de lado, porque eu fiz os ajustes aqui. Vamos lá. Você sabe que o nosso papel é aprimorar, né? A versão final não é essa, né? Que você apresentou, é possível ainda fazer ajustes, felizmente. E eu acho que é isso que, né? Bom, eu vou começar com a questão do próprio resumo, né? O resumo é aquela é aquele cartão de visita do trabalho, né? É, o leitor ele a depender do resumo, ele continua lendo ou não? né claro que ele vai estar em banco de dissertações, de teses. O seu resumo ele vai precisar, a meu ver, de uma reestruturação um pouco. Por quê? O seu objetivo no resumo não é o objetivo que está no trabalho, e não é o que você apresentou aqui, a redação está diferente. Então, tem que ajustar isso aí. O resumo ele tem que ser valorizado em termos de respeitar essa... A igualdade dos termos, né? Então é isso, eu acho que o método um pouco também, porque aqui no método, você, no resumo, você amplia discussão teórica bioética com direitos humanos, justiça, equidade, solidariedade, bioética de intervenção e proteção. Lá no espaço do resumo no texto, você só valoriza a bioética de intervenção. E eu, e eu já vou logo já falar disso aqui. Eu achei que você, na própria revisão, na parte antes do estudo em si, você fala né, da declaração universal de direitos humanos de você fala de biólogos de proteção, você fala de internação de intervenção curtinho, você traz os direitos humanos dos pacientes, que eu acho que é forte para o seu trabalho. Então, você faz essa esse passeio, né, dar esse panorama, mas você tinha abraçado proteção, então ficou, e aí eu vou já ao encontro do que o Luiz Marina falou. Eu acho que tá, é, merece mais reflexão bioética. Seu trabalho tem muito da sua especialidade na área de queimaduras e transplantes. Está faltando bioética um pouco, a conversa. A, a, a cotejar, né, a, a fazer essa vinculação mais da a bioética, como ela pode ajudar né, nessa reflexão. Então, eu já concordo com isso, eu acho que merece. E eu não sei se vale, aí depois quero te ouvir, ficar só com a bioética de intervenção como um referencial conceitual e, e, e de prática, vamos dizer assim, ou vai ampliar um pouco? Agora, eu não sei se é aquele bolo todo que você traz na revisão, ou se ali é só uma passada, não sei. Eu estou aqui, eu, eu achei que está faltando vincular melhor, mas vamos lá. Então, o resumo, acho que vai ter que repensar do objetivo para baixo. Está é, um pouco, talvez, o resultado, mas eu deixo que você e, e Kátia vejam isso com calma. Bom, a gente sempre tem que falar de algumas coisas formais, porque a academia é meio chatinha nisso, né? Em geral, seu texto está bom, está claro. Tem um ou outro texto que eu achei confuso. Eu posso mandar o Word com comentários. É, teve um deslize pequeno em algumas coisas de revisão. né? Sempre passa um acento, uma acentuação, ok? É, não é muito, mas precisa. Essa coisa de maiúsculo e minúsculo, né? Às vezes tem maiúsculas em momentos que eu acho que não precisaria, né? Então, é uma questão de forma. Eu senti falta, mas aí você vai ver no texto, de referência algumas afirmativas. Uma delas na página 51. Então, você faz uma afirmativa, mas não. É aquela que precisa do respaldo, né? Da onde você tirou aquilo lá? E onde eu senti isso, eu, eu marquei, depois você pode ver, né? O que mais aqui? Dá uma repassada na Vancouver, em alguma coisa. Não é minha especialidade, a é minha é a da American Psychological Association. Mas é, Vancouver, eu acho que tem coisa de títulos e gráficos, porque parece que às vezes está embaixo, às vezes está em cima. É, tem que dar uma olhadinha, só dar uma checada. Outro ponto que eu assinalei aqui também, vou te mandar, é essa coisa da numeração de títulos e subtítulos. Tem, tem um momento no texto que você usa um subtítulo, por exemplo, 2.1.7, para um parágrafo. Um parágrafo. Isso não pode ser ajustado? Aí fica um bando de subtítulos para uma frase, com um parágrafo em geral, né? assim Não sei se não pode pegar um, um subtítulo que amplie um pouco e você faz um texto maior um pouquinho, porque fica, é, não fica muito bom. Deixa eu ver. Bom, eu queria elogiar também sua apresentação. Achei que você uma apresentação muito boa para o tempo que você teve. Você pegou pontos essenciais do trabalho, eu gostei. Porque eu vou te falar uma inquietação. Tá, mas talvez não é só uma coisa minha, né? não é uma coisa que tem que mudar. Seu texto, principalmente antes dos objetivos, do método, ele vai de temas bem gerais, né? eu acho que talvez é importante mesmo falar um pouco do SUS, apesar que foi breve, falar de transplantes de tudo, não só de pele, ah, bancos, então eu fiquei numa dúvida assim, gente, Será que o era melhor ter focado mais em pele? Tudo ligado à queimadura e pele? Esquecido um pouco. Claro, um ponto ou outro, não tem como não falar, mas às vezes me parecia um pouco excessivo, tá? Mas assim, não tem que mudar, não. Foi uma coisa minha. Eu falei, cadê? Cadê pele? Quero era pele, quero queimadura. Agora, o seu trabalho está muito bem ilustrado, gostei. É, com as fotos, questão de arrepiar um pouquinho, né? É, deve ser uma das piores dores, dores de queimar. Para mim, eu, eu tenho isso comigo. Deve ser terrível né? você queimar o um percentual do seu corpo. Né? Deve ser terrível, é muito sofrido. E é um negócio que leva tempo, né? Daí mede alta complexidade, essa reabilitação, cirurgias plásticas no futuro, é muito complicado. Mas aí, voltando um pouco, a, a, já que você teve, a, e a professora Luz Marina já colocou aqui também, eu acho que a qualidade das figuras e gráficos, não todos, mas precisa melhorar para a versão final. Às vezes ele está meio borrado, né às vezes a fonte está muito pequena, então, porque teve um momento do seu trabalho que eu cheguei a imprimir para facilitar, eu, eu analisei aqui na tela, mas eu... E levei para outro lugar. E tem uma figura lá que ela não dá para ler nada. Então, a versão impressa vai ficar prejudicada, tá certo? Que hoje nem tem muito versão impressa, tudo lá na. Mas é cuidar um pouquinho dessas que você até já disse que está um pouquinho ruim, né? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que, em linhas gerais, é isso. Né? Agora, vamos lá no método que eu acho que a professora também já trouxe algumas coisas. Deixa eu ir lá para o objetivo. Deixa eu ir rápido aqui. Então, aí é que eu acho que também é essa coisa, né? Da, de ter algumas, algo mais definido um pouco. Bom, o seu objetivo está aqui no texto. É, eu acho que está tá ok. A minha dúvida aqui no seu objetivo... É se você vai uh, uh, dar mais destaque a algum outro referencial da bioética, ou vai bater na tecla da intervenção. Porque, se for, eu acho que está merecendo mais destaque no seu trabalho, tá? Na parte da intervenção. Mas eu acho que os objetivos estão, uma redação boa, pensando no, no, no texto, não no resumo, tá? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu estou querendo chegar no método aqui. É assim, eu também acho, você escolheu a revisão narrativa, né? Que ela é muito menos exigente, você foi em base de dados e tal, do que a integrativa, a sistemática, né? Nem se fala. Tudo bem, então ela, você fica mais solta um pouco, né? Para colocar, mais eu também acho que, por exemplo, logo na primeira descrição do método, você não colocou período. aí, tá aqui. Não passou, passou, só um não. Você não botou. Aqui, vejo, peguei aqui. Então tá aqui os objetivos e tal, em que você fala da bioética de intervenção claramente, não fica vago, né? Então, eu acho que ela precisa ser mais valorizada aqui. Pois é, aí nessa abertura do delineamento metodológico, logo no início, olha só, você diz aqui que você pesquisou BVS Cielo, mas depois você vem com o PubMed. Então, nessa... Porque você fez quatro buscas né, com os descritores que você elencou? Então, essa introdução, antes de aspectos éticos, na página 100, eu acho que você deveria dizer tudo que rolou. Melhor, tá? Você não falou período. Depois a gente vê que esses são 10 anos, parece que você fixou 10, mas aqui não está. Então, eu acho que, e se você fez PubMed também, isso deveria já aparecer aqui, porque aqui você está falando do todo, né? Você diz das palavras que você procurou, etc. Hum, outra coisa que se você... Mas eu acho que não, mas é bom deixar claro. Você aceitou qualquer tipo de estudo. Podia ser revisão, podia ser de qualquer tipo né, de revisão, poderia ser empírico, claro, só que não foi mencionado como critério de inclusão. Então, eu acho que na, aqui na página 100, a sua busca bibliográfica, a sua pesquisa, mesmo sendo narrativa, ela precisa estar mais clara para o leitor. Tá? Bom, aí vem a questão dos... Aqui a parte mais, é, como é que se diz, documental, você começa muito com documental, tem dados muito interessantes, esse decréscimo que já foi comentado, e eu acho que vale a pena mencionar discutir mais essas, essas quedas, né, que chamou atenção, até não tem mas por quê? Né? Aqui você vê que a é pandemia, mas eu fiquei me perguntando, por que caiu de 2014, isso na figura, no gráfico 2, na página 101, por que caiu tanto, de 104 para 53 né, doadores efetivos? E depois a queda um pouco... Até que pele disponibilizada não caiu tanto, né? Bom, aqui são coisas que você pegou nos documentos, ok? Então, e aí, quando... Deixa eu ir aqui para a revisão queimaduras e bioética, primeira. Bom, a professora já trouxe uma coisa aí que eu acho que merece ver. Eu realmente não fui é, checar, mas isso é importante. Aqui você está dizendo que é BVS, né? Então... Quer dizer que no Cielo foi zero, é, sabe? Então, então, tem uns detalhinhos que fica meio assim, né? Aqui a gente vê que foram 10 anos, mas aqui você, no inglês, você uma coisa é em português, no inglês você diz que achou 49, não é? Mas ficou com 6. Ficou com 6. Eu confesso que eu me perdi um pouco aqui, tá? No, no que você traz nos quadros. É, por exemplo, você traz de cada trabalho o objetivo, mas não numa redação de objetivo. O seu objetivo, por exemplo, do primeiro de, de Feidenhauer, é a estrutura do contexto da implementação de intervenções complexas. Eu Não sei se é identificar, analisar, né? a gente não tem o um verbo desse objetivo, mas é um objetivo. Aí você faz desfecho. Aí eu fiquei me perguntando se alguma outra coluna merecia estar aqui, se é o tipo de estudo, é estudo empírico, é revisão. Não sei, não tenho resposta, não, né? não vi o material. Mas veio à minha mente se não precisaria estar um pouquinho mais... E nesses seis, aí da página, deixa eu ver aqui, é, você traz os dilemas éticos envolvidos. Ah, não, mas aí já é transplante. Outra coisa, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente tem que ter uma síntese, né? É importante fazer e essa análise mais quali, dos pontos de convergência. Ah, deixa eu ver se você, de repente, trouxe aqui. É, você destaca o autor Teven, né? Que fala dos quatro quadrantes. Então, assim, a tabela, o quadro, não pode ficar jogadão lá. Né? A gente tem que ver os pontos comuns, algum destaque. Eu acho que você fez, mas fica, pensa se não é melhor valorizar algo mais aqui, né? alguma coisa. Ah, bom, essa síntese da, da, da outra pesquisa que pegou, é, que foi PubMed também, que você falha: 802 artigos, Bioética e Transplante, isso em inglês. Você resumiu na figura. Essa figura 28, ela está muito elegível. Essa foi uma que, é, mesmo olhando na tela, claro que no PDF eu posso ampliar, é, essa síntese, ela está interessante, né? Mas você não comentou quase não. Deixa eu ver. Essa é, comentou em um parágrafo, né? Um parágrafo. Uma coisa que, que teve aqui alguns estudos. Não sei, sabe? Isso aqui que poderia aprofundar um pouquinho. Deixa eu ver. É, aí depois você tem os outros termos. Tem um que chegou a 19 trabalhos, né, que você põe aqui. E aqui eu vi que tem coisa do mundo inteiro: né? você tem trabalho de outros países, né? tem da Arábia Saudita, tem da Índia, tem. Tem brasileiros também, tem do México. Eu senti um pouquinho mais de coisa desses resultados, de aproveitar esse material aqui que você localizou. É isso, no sentido de articulações, sabe? Bom, enfim. Aí você vai para a discussão. Eu já estou chegando. Ah, pontos fortes e limitações do estudo, para mim, é discussão, não é que não, não é resultados. Esse, esse 5.10 aqui, ele fica bem melhor na discussão. Mas, ao final, depois que você discute, você aí vai falar de pontos fortes do estudo e até indicar pesquisas futuras, você pode indicar estudos futuros. Né? Olha, é isso. Nessa parte, eu acho que você traz aspectos interessantes na sua discussão mas eu queria, eu também acho que nem né, a professora que está merecendo mais reflexão, trazer um pouco mais a bioética para falar, conversar com os resultados, implicações, né, que o seu estudo traz também, até para a área, implicações profissionais, científicas e, e de alguma outra natureza, técnicas, né você traz isso da importância de ter mais banco de pele, aliás, isso Gente, quatro bancos de pele no país inteiro, esse desequilíbrio regional muito grande, né? Agora, por outro lado, peguei uma fala que está na sua apresentação, que é fantástico. quanto o SUS é maravilhoso, né? 96% dos transplantes são, estão no SUS, né? Então, que nem na Covid, se não fosse o SUS, né? O que, que seria? E essa área é outra, né? Que o SUS tem que ser aplaudido mesmo, né? Não sei, é isso que eu queria trazer nesse momento, tá? Você, na página na discussão, lá, no, por exemplo, na 123, quando você menciona a bioética de intervenção, é só nesse, nesse trecho, no segundo, primeiro parágrafo, você traz na bioética de intervenção com foco social e coletivo, encontramos argumentos para a compreensão e enfrentamento de desafios. No atendimento às pessoas vítimas de queimaduras graves no Brasil sobretudo o acesso ao transplante de pele tal. tal, tal. que argumentos talvez aqui você pode dar exemplos por assim né por exemplo tô então, assim que argumentos a bioética de intervenção traz para reforçar Então essa questão foi um trecho que que mostrou assim a ideia a, a, a, a importância de avançar um pouco mais nas reflexões, tá? Porque a bioética tem isso, gente, até eu e Cátia já conversamos muito. São vários temas, quem vem fazer mestrado, doutorado é psicólogo, é médico, é enfermeiro, é fisioterapeuta, é área do direito, mas aí nós temos que trazer leitura bioética, porque o nem né, às vezes fala Cadê a bioética do seu trabalho? O seu trabalho podia ser lá da, da fisioterapia. Eu já vi isso uma vez. Você podia ter feito lá na. Mas não sei se você fez a bioética. Não estou dizendo qual é o seu caso. Mas é porque só para se puder na versão final dar um reforcinho aí, uma sugestão. E aí, se você quiser falar, é mas queria parabenizar, né? É, Percebi aí pelos elogios que você é um profissional de. de... De grande competência e experiência nessa área, né? E parabéns por ter escolhido a bioética como um campo, né? Um campo que é muito importante e acho que vai contribuir muito com a sua prática e com aspectos futuros, especial a sua é, vivência é, já com mestrado, né? Que dá uma, abre um leque grande de possibilidades é isso, aí se você quiser comentar, fica à vontade, tá bom? E parabéns para a e para você de novo. Muito obrigada, doutora Eliane. Eu anotei, mas eu gostaria sim do, das suas anotações no Word, né? Mas eu, eu dei uma anotada aqui, realmente é uma, foi uma falha, porque eu não coloquei que, eu, que a gente também utilizou o Google Med, né? Sendo que em outros momentos a gente cita o gume o, o, o, o, o tempo todo, né? É, algumas figuras, eu também já, na hora da leitura em si, eu também percebi que estava prejudicado. A gente vai tentar modificar isso de forma rápida, tá? A, o período da pesquisa realmente foi 10 anos, né? Só que realmente lá na, na, na primeira parte ali da metodologia, acabou que eu, que eu, que eu não coloquei. Mas eu já anotei para a gente acrescentar aqui. E a gente também percebeu que inicialmente era somente a bioética de intervenção, né? Sim. Só que depois que o trabalho estava mais é, robusto, né? A gente percebeu que talvez a bioética de intervenção por si só ela Sim, não mesmo. conseguia, ela não abraçava o estudo por completo, né? Então, a gente vai ter que tentar revisar novamente para ver o que, que vai se encaixar melhor, e, ou se a gente vai acrescentar mais da bioética de intervenção, né? Mas eu agradeço profundamente, é uma honra tê-la na minha banca, assim como a doutora Luz Marina, e eu anotei cada ponto aqui e eu vou tentar melhorar o trabalho ao máximo, acredito que são críticas construtivas e muito bem-vindas no trabalho. Muito obrigada. Essa, é, só, só comentando então talvez é ali no objetivo que se você decidir ampliar esses referenciais colocar ali né não deixar só intervenção e eu acho que tem acho que pode valer a pena sim. Né? obrigada ok? terminou? Okay, okay, okay. É, obrigada por todos, é, vou fazer uma avaliação rápida da Mariane, tudo que foi falado sobre ela aqui realmente eu assino embaixo. Eu fui convidada pela Universidade de Brasília para orientá-la, um tema que, que eu adoro, né, que é a parte de queimaduras. Eu não faço parte do programa de professores da universidade, eu entrei como pesquisadora colaboradora justamente com a intenção de orientá-la, já a partir desse convite, que me entusiasmou muito. A gente trabalhou bastante, alguns probleminhas relacionados, acredito que a, a doutora Luz Marina ela trouxe uma coisa para nós que estava tão implícito para a gente que trabalha na área de, de saúde, médica, enfermeira, que é a parte da vulnerabilidade, que nós vamos sim acrescentar um capítulo de vulnerabilidade. Esse capítulo, eu acho que ele vai incorporar principalmente a questão das políticas públicas relacionadas à vulnerabilidade social que a gente ficou muito preocupada com a vulnerabilidade relacionada à queimadura específica. Então, essa, ela trouxe para nós, essa iluminou que a gente estava já com isso, tão implícito, né? Então, essa parte de vulnerabilidade, acho que é fundamental a gente incorporar. Nós vamos incorporar, vamos acrescentar um tópico, foi fantástico essa, essa colocação, e nós vamos... Porque tudo que a gente puder incorporar para crescer, esses argumentos relacionados à proteção da, do, da, da esquema, dos pacientes queimados é, é importante. Só que nós não acreditamos que somente a proteção seja suficiente. Nós acreditamos além, na intervenção. Que seria essa bioética mais dura, essa bioética que vai procurar mais respostas, além da proteção? A gente andou bastante assim procurando em outras bioéticas, mas só a proteção não dá conta, ou seja. Nós precisamos também empoderar essas pessoas, os pesquisadores, sensibilizar a população, quer dizer, nós temos que trabalhar na bioética maior, que seria a bioética de intervenção, por isso que a gente ficou com esse pensamento. Em relação a essa questão metodológica aí, talvez faltou mesmo a homogeneização, que a gente ficou, é, como tem muita pouca bibliografia, então a gente ficou pescando, sabe? procurando... É, to, é, palavras, descritores, para conseguir, porque a gente podia ter parado em um só e ver que não tinha nada, mas a gente que foi o que aconteceu, bioética e queimadura, não tinha nada, quer dizer, nada relacionado a essa vulnerabilidade, relacionado a... É, a gente encontra é, bioética e deficiência, nós encontramos bioética e saúde, mas a gente encontra pouco no tema específico, então, por isso, essa dificuldade essa homogeneização, né, em relação ao tema. Em relação à Mariane, foi ótimo trabalhar com ela, ela atende todas as solicitações, ela cresceu muito dentro do programa, ela está aprendendo muito, ela me ensinou muito, então foi assim, uma, uma conquista, além até de uma aluna, uma amizade que, que cresceu e que a gente nem se encontrou fisicamente, justamente por questões da pandemia, quer dizer, ela, ela enfrentou tudo isso, dentro de um contexto de pandemia, dentro de um contexto de, dessa dificuldade, até dessa, dessa presença da gente estar junto, discutindo, e, inclusive, tivemos alguns probleminhas também em relação ao programa, e ela enfrentou tudo, então, ela está de parabéns, no meu ponto de vista, ela tem crescido, vai crescer mais, e trouxe grandes contribuições. Agradeço a todos, acho que a gente pode ir para outra sala, se, eu, se vocês não tiverem mais alguma colocação. Ok? Pronto, Mariane, a, a banca já se reuniu, nós já fizemos a deliberação, só estou esperando a professora Luz, ela já chegou, a professora Eliane já está aqui, já estamos todos aqui. É, a banca... É, é, vai aprovar, optou pela aprovação, tá? E, e aí, parabéns para você, pelo trabalho, pelo seu esforço, pela dedicação e obrigada por esse convívio, esse tempo de trabalho que nós tivemos e nós vamos aplaudir você pelo trabalho e a solicitar o Ricardo para fazer uma foto, disponibilizar para nós a gravação né? e eu vou dar encerrada a sessão assim que ele fizer essas essas coisas eu posso falar Sim, claro <risos> primeiramente eu queria agradecer muito viu Kate obrigada pela amizade mesmo pelo companheirismo ah, foi novo para você né assim como foi é. para mim mas a gente foi tentando se ajustar e deu muito certo eu queria muito te agradecer porque você foi uma grande orientadora é, me tirou as dúvidas Independente do horário Que eram horários assim Que eu falava, não, ela não vai me responder E aí em seguida você já me respondia e eu agradeço muito, viu? Eu agradeço muito porque Desse trabalho a gente conseguiu aí Colocar pelo menos quatro artigos Um já publicado e outros Quatro em fase aí de publicação E eu te agradeço muito, viu? Que Deus te abençoe Agradeço muito a Luz Marina Que é uma querida, que também me ensinou bastante ali na época da residência, foi minha orientadora, a doutora Eliane, que, nossa, tão gentilmente aceitou, né, participar da banca e trouxe contribuições tão importantes. Eu só agradeço mesmo e peço para Deus abençoá-las grandemente, viu? Obrigada. E obrigada, Ricardo, por ter organizado tudo aí na plataforma com a gente. Então, tchau, gente, tchau, tchau eu tchau. te esqueço, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês, foi uma manhã ótima, boa maravilhosa. Boa Obrigada, gente, pelas todos. contribuições, tchau. por tudo. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigada, tchau.